Eu, eu vou recitar o Recife Não Precisa de Bop, porque é uma poesia também que marca muito o Boga Trombone, né? Sempre sendo atacar e sempre o Estado, né? Flora sabe, Flora, como é que cria do Trombone. Ela sabe como é que o Estado entra naquele movimento e a gente segue firme. E a poesia vem como denúncia, né? Vem como é, algo que a gente consegue despejar isso. Recife não precisa de Bop, mas não é farda preta, passeando de. Glock, entrar na minha favela com seu bafo de morte e, e se não é tua mãe que chora, Gambé, tu tem sorte Gambé, entrar na minha favela, armado de ódio De Glock na cintura, procurando onde eu moro Eles a mandar do estado genocida Entrar na minha favela e faz minha carnificina Uma corporação que extermina melanina Entrar na minha casa e para minha menina Agride meus irmãos e esquece suas famílias Um preto no cachorro é a sua meta de vida Você nunca vai entender a solidão da mulher preta Ter filho morto, marido preso, só por ser preto, eles têm medo do negro armado de conceito, com o diplomado o gueto sim o seu direito, e as pretas do hip hop pedimos respeito para as mulheres que aguentam a carga pesada do gueto que mete a cara mesmo, existe até a morte, no rap eu mostro força aí, não conto com a sorte, Recife não precisa de golpe, paixão é farda preta, passeando de glock, entrar na minha favela com seu bafo de morte, e se não é tua mãe que jora gambé, tu tem sorte, Recife não precisa de golpe, paixão é farda preta, passeando de glock, entrando na favela com seu bafo de morte, e se não é tua mãe que chora, gambé, tu tem muita sorte, Marandrade, presente. Ui! Muito feliz pelo convite, né, Ana Boa Sá, o quanto eu resisti, é, por conta do momento que eu venho vivendo agora. Mas eu achei que era importante eu fazer parte, né, até pra gente unir força. E é, conseguir trazer minha irmã também para poder viver esse momento. Para além de estar tá me ajudando com minha filha, eu quis que ela vivesse esse momento também, sabe, de troca, que ela tava precisando. É... Então eu sou de uma família de artistas, né? É, também da cidade do Recife. É, a minha família paterna toda é, fazem cultura popular. É, eles fazem ciranda, fazem maracatu. O meu primeiro contato com a arte foi através da minha família, né? Então é muito importante assim, falar da arte para mim, porque desde pequena eu consegui ter acesso assim ao que a minha família fazia. É, meus pais, junto com meus filhos, participavam do grupo Brás África, que foi um grupo, um grupo muito cidente aqui, é, de, de música preta, sabe? É, e depois formaram a Ciranda Santana e o grupo Baque Santana, que é muito importante assim, eu sempre falar. É, e... Desde pequeno eu sempre tive essa vontade de fazer alguma coisa porque eu sempre escutei. Sempre tinha muita festa lá na, lá na casa do, da minha família paterna, sempre teve muita festa. Com a morte do meu pai, com o falecimento do meu pai, as coisas ficaram mais difíceis. Ninguém quis mais fazer festa, ficaram desanimados é, e depois de um tempo eles voltaram. É, inclusive, é muito importante para mim falar dos meus pais como é, pessoas assim, de luta, porque meus pais foram é, duas pessoas que incidiram no movimento negro, principalmente o meu pai, né, José Bonifácio Boninho. É, várias companheiras, inclusive do movimento de conhecem ele. É, foi um casal que se casou em plena ditadura lá no Morro da Conceição, era lá que eles incidiam no Morro da Conceição, lá na periferia. É, muita coisa eles passaram é, e no meio da ditadura tiveram que fechar as igrejas. E o padre Reginaldo, que é uma pessoa muito, muito, ele é parte da nossa família, né? É uma pessoa que sempre esteve com a gente, sempre puxou a minha mãe, principalmente, que ele falava a minha mãe que minha mãe precisava participar. E não só o meu pai, porque tem aquela questão de ser o homem, né? O cara que guiava, né? E minha mãe, claro que minha mãe conseguiu através dele entrar, mas assim, ele queria que ela aparecesse também, sabe? E ela sempre me dizia isso, que o Padre Reginaldo sempre dizia é, a ela que ela precisava esse demais, que ela precisava estar à frente, inclusive o Padre Reginaldo é uma pessoa muito importante. É, na construção, porque ele foi uma pessoa que lutou é, que para que as pessoas do Morro da Conceição conseguissem suas casas, né? Que ainda era aquele tempo que pagava. Inclusive, minha avó é cheia de, de boletim daquele tempo que ela guarda até hoje. É, e, e ele foi uma das pessoas que contribuíram para as pessoas do Morro da Conceição conseguirem suas casas, que é um direito da gente né? ter casa. É, então eu acho muito importante sempre assim eu quero falar né, das pessoas que fizeram parte da minha construção também né? é, e é, com isso, com, a, com aquele tempo que o, o padre foi perseguido é, fecharam as igrejas lá no Morro da Conceição é, o padre Reginaldo abriu a escola e a minha mãe e meu pai se casaram dentro da escola por conta disso foi um casamento afro, muito lindo. Até hoje eu vejo as fotos e fico encantada, assim. Muito bonito. Porque eles se reuniram e fizeram a assinatura com um gente também, um de casal. Se casando na escola, isso é muito importante para mim. <risos> é... E o meu... assim, eu não consegui ainda me identificar né, em alguma coisa ali. É... Quando eu fui crescendo. É o meu irmão passou a me mostrar alguns... alguns CDs de poetas e de MCs, né? Do movimento Hip Hop. E foi onde eu consegui me encontrar. Eu conseguia escrever, assim, escrevia algumas frases, a coisa assim simples. E achava que ia, sei lá, que era só desabafo, que ia ficar naquilo. E teve um dia que eu... Que esse dia foi muito importante, sabe? Eu já frequentava o Boca no Trombone, né? Que era um movimento que estava começando a surgir, é, que foi uma necessidade, inclusive, das pessoas de Água Fria, né? Eram só homens, cinco homens, que se reuniam lá, no, no, lá em Água Fria, né? na Praça do Pereirinha, para rimar. E depois as pessoas foram chegando, chegando, então eles acharam que precisava crescer aquele movimento. Mas era um movimento feito por homens, então, onde, onde é que estavam as mulheres ali, né? Quando eu cheguei, só, só ficavam duas mulheres que eram namoradas deles. E, tipo, a gente ficava lá atrás, era sempre assim, boi de na frente, e a gente lá atrás. Eu andava com eles também, porque eu queria... Eu estava tão fascinada com aquele movimento, que eu queria ir mais vezes, tava querendo ir, assim, eu andava muito, né? É, são cinco anos de Boca no Trombone e acho que, que dois anos de pandemia, né? Os três anos eu passava, eu andava de, de, do Vasco da Gama até Água Fria a pé Porque eu queria ir para lá e eu gostava daquilo E eu sofri muito assim, né? com machismo e com racismo também nas rodas E foi quando eu, eu escrevi minha primeira poesia é, artivista, né? questionando as coisas que é o fardo de uma preta que é que é muito conhecido também é, a que me admira e a primeira vez que eu é, consegui né recitar lá foi uma foi um, uma confusão porque eles não aceitavam que eu dissesse aquilo né que, é, que sabe então foi eu passei uma semana sendo provada assim, na minha cabeça que era para parar e eu quase parei e eu só não parei porque apareceram outras meninas que viram minha poesia e ficavam falando comigo quando é que tu vai recitar de novo e tipo eu parei ali e disse não eu preciso ir e eu é, junto com as meninas a gente formou um grupo de poesia que na verdade era um grupo de poesia para poder bater de frente com os caras lá sabe não era uma poesia pra gente. Só, tá? A gente queria se reunir, fazer coisinha e bater frio com eles. Era essa a iniciativa da gente. Mas é. É. É. é sobre isso. Como, Como é isso? Eu só quero... Ver. E na hora de recitar, a gente... Ó, Aí chamava a um ONU e já vinha tudinho assim, uh, saia, desce, desce tudo, eles ficaram tudo. Como assim a gente era assim, ó, E a gente saía, e daí, desse, desse grupo, nasceu ó, a Fimi Gang, né? Que foi um grupo que, do nada, a gente tava fazendo poesia, do nada tava no palco cantando. Eu sem assim, cantando mesmo, vamos fazer agora, ali pronto, do lado eu tava no palco, eu me gente no canto não E foi porque foi um negócio meio assim, elas ficavam pressionando para que a gente estivesse naquele lugar, sabe, que no movimento feminista, no movimento hip hop também, que é um movimento excludente também, sabe, é, tinham poucas mulheres ali, e a gente era a que mais, sabe, a, a que mais catucava, então elas Mentira, a gente pressionando para que a gente estivesse no palco. Eu me lembro do meu primeiro show, que foi aquele. Foi uma semana, a meninas, o tempo todo: Não, você vai ensaiar, vai sei o quê, vai sei o quê, não sei o quê. Minha gente! Não tem como não. E a gente fez um show massa, velho. Inclusive estavam todos os caras lá vendo a gente, eles pagaram para ver a gente. <risos> Porque os mesmos que estavam ali tocando na frente da gente no nosso primeiro show eles todos choram do bocal trombone eles pagaram e foram estavam lá na frente nos assistindo sabe e eu assim a partir disso eu comecei a ver que era real que eu poderia é, além da poesia poder poderia, poderia me jogar na música poderia fazer isso <risos> oh, é. e foi muito importante véio. daí eu não parei mais e comecei a fazer parte é, da articulação do Boca no Trombone, né? A parte... É, e foi muito assim, foi muito duro, foi muitos obstáculos, né? Nós é, éramos mulheres à frente, só era eu e minha amiga Maria Helena, né? Mas o meu corpo estava à frente dali, né? É, algumas companheiras que lembram do tempo que a gente passou, porque lá era, um, lá era um lugar dominado pela milícia, né, a parte que a gente fazia, e tem muitos evangélicos, então uma, a gente travou uma briga muito grande lá, eram duas mulheres na frente daquilo, e depois Larissa Demônia também começou a fazer parte, então era eu e ela como mulheres pretas de corpo favelado na frente daquilo, é, com, uma, com muito medo, mas com muita assim, força, sabe, esperança de continuar aquele movimento, sabe? Porque toda vez que a gente pensava em parar, tinha meninos que chegavam lá na praça. No dia que a gente não ia, eles estavam lá na praça, e a menina estavam lá na praça perguntando cadê a gente, e até alguns... Porque hoje a gente se encontra no campo do Barreirão, que já é. É, outro local que precisa da gente, que, que tem várias, vários barracos, assim, madeira, que não tem saneamento básico, que é bem precário. E eles saíram de lá para ir lá na praça atrás da gente. Então era muito, assim, conflitante, assim, dentro da gente. Poxa, como é que a gente pode parar assim, se as crianças e os adolescentes estão tudo vindo atrás da gente, querendo que a gente continue aquele movimento? Mas mesmo assim, a gente travava aquela briga com uma milícia muito forte. Eu me lembro até hoje que uma vez que a gente tava tudo lá na praça e um dos, dos policiais que comandavam lá, ele passou de carro e depois ele avisou a gente, porque a gente conseguiu trazer a formação de um... eu não tô lembrada agora, não, foi do grupo, do grupo Cara Preta. Eles fizeram uma formação lá muito massa, foi muito lindo, ficou um monte gente e tal. Chegava aquela... E eles falaram que era coisa de esquerda e que não queria mais que a gente fizesse lá. E eles estavam ameaçando a gente, a gente travou uma briga muito grande para um... o Boca no Trombone estar tá hoje, né? E principalmente eu, falando de mim, assim, o meu corpo, falei, sabe? Que eu sei que era eu que, que ia ser atingida, sabe? Era eu, era Adelaide, era o meu corpo preto e favelado que iria ser atingido, se acontecesse alguma coisa, sabe? Porque, claro que as nossas irmãs estão ali, assim, as nossas irmãs brancas que querem contribuir, mas elas não são alvo, sabe? O alvo era eu. Eu ficava a todo momento sempre com medo, sempre... E busquei a ajuda de várias irmãs também, espretas Eu sou muito agradecida também das irmãs que fizeram parte. O meu clipe... Então, vou falar do meu clipe. é Depois de três anos né, dessa caminhada, ver a maternidade na minha vida muito importante, que inclusive é uma fase também que eu contei com várias meninas também. É, o meu clipe saiu e eu fiquei muito feliz assim, de, de ver como a favela se organiza, sabe? Como a gente, como o Corpo Preto, se organiza dentro da, da comunidade, dentro do, do território. Porque a gente chegou lá, eu queria fazer alguma coisa para soltar no YouTube, porque já fazia três anos que não acontecia. E Renan chegou lá, vamos, vamos, foi tudo na tora, sabe? Todo mundo desceu, pronto, vamos embora pegar a roupa e vamos embora fazer o um clipe, assim, um roteiro básico e pronto. Mas quando a gente chegou lá, a gente queria alguns elementos e a própria Como comunidade tá? começou a se juntar. É, eu disse, eu queria uma moto, a comunidade a, a, a, a, a, a, a <risos> trouxe uma moto. Pô, do nada chegou um menino com uma moto, assim, a moto, assim, moto básica, que é isso? E chegou um pitbull e não sei o que, várias coisas, assim, a comunidade foi se organizando, sabe? E eu fiquei muito feliz, assim, até a questão do Boca no Trombone, né, que a gente sempre viveu, sempre ficou lá no, no Alto do Pereirinha, mas às vezes que a gente saiu de lá para a cidade foi muito importante, sabe, a gente, assim. Até hoje, os meninos e meninas do boca do trombone lembram todas as vezes que eles saíram do boca do trombone, sabe? Saíram daquele espaço para fazer arte em outro canto. A gente conseguiu ocupar o FPE uma vez com a mesa e foi muito bonito assim. E quando eu senti que, as, que os meninos e meninas que estavam lá é, na UFPE cursando, eles estavam esperando a gente, sabe? Era como se eles esperassem alguém para falar e foi muito importante assim para mim é extremamente rico demais eu saber que a minha arte toca em outras cidades que toca em é, sabe em outros estados também eu tenho várias irmãs que falam comigo e enfim <risos>